Os núcleos de potenciação O Dr. Jorge André separa os níveis do inconsciente e inconsciente puro, onde estariam os centros diretores da vida, ponto de partida do psiquismo a irradiar-se por todo o cosmo do espírito, distribuidor dos impulsos nutridores, e a camada seguinte inferior denominada inconsciente passado ou arcaico, onde estariam ou seriam os núcleos de potenciação, ele diz que quando os impulsos do inconsciente puro são desordenados, acabam por gerar desequilíbrios psicológicos ou comportamentais. Entendemos que o que gera desequilíbrios psicológicos ou comportamentais é a rebeldia dos corpos inferiores ao budi que não deixam passar os impulsos nutridores e energias diretivas da vida, impedindo sua chegada ao plano consciente. Com isso vão também sofrendo uma pressão contínua e cumulativa em virtude da lei do incessante progredir espiritual que os oprime e os deforma, tal qual a lei da ação telúrica. Irmã Teresa Diz que seu grupo também estuda a apometria, o desdobramento múltiplo e o psiquismo de um modo geral, em que todos os corpos são impregnados das mesmas informações, pois que elas navegam pelo agregado espiritual, mas se gravam nos corpos detentores dos atributos correspondentes, formando aí pequenos mas verdadeiros núcleos de potenciação, influenciando-se mutuamente, num verdadeiro entrechoque de forças. Mas esse fluir ascendente e descendente de força só acontece se os cordões estiverem livres de bloqueios, e um ou dois corpos desarmônicos podem criar verdadeiras barreiras impeditivas desse trabalho. Já atendemos casos em que os cordões encontravam-se amarrados e estrangulados por anéis ou então impregnados de uma energia viscosa semelhante à piche. É preciso limpá-los, energizá-los e colocá-los em funcionamento. É como se fosse uma tubulação de uma refinaria ou usina, onde um cano entupido pode gerar um verdadeiro desastre, causando prejuízo de monta no trabalho do conjunto. Informações ou impressões de caráter emocional se gravam no corpo astral, por ser este a sede das emoções. Os hábitos de sensações... Apego aos gozos de riqueza e prazeres mundanos, os conhecimentos intelectivos repassados por terceiros se fixam no corpo mental inferior ou concreto, por ser este o repositório das percepções e aí permanecem até que a criatura convença-se de que tem de abrir mão daqueles que não lhe servem ao progresso evolutivo em seu próprio benefício, pois nem tudo o que é agradável convém. Já o mental superior grava automatismos de mando e poder, como também a inteligência criadora tem aí a sua sede, pois são atributos desse corpo que busca sempre a conquista do progresso intelectual e o domínio do meio e das forças que o cercam quando bem-sucedido, pode despertar em si o orgulho arrasador por saber-se dono de poder, mando e conhecimentos, que muitas vezes por imprudência, egoísmo e ambição é direcionado em prejuízo dos outros. Por outro lado, também ocorre que essas criaturas cujos corpos intermediários se rebelaram desviando-se da proposta encarnatória, têm imensas dificuldades em automatizar hábitos novos, não conseguem levar em frente um propósito harmonizador, uma atitude saudável. Tudo lhes fica dificultado, é como se arrastassem as dores do mundo. Até uma prece parece destituída de eco ou de significado, é como se Deus não lhes pudesse ouvir, revelando claramente a falta de sintonia com as estruturas superiores do espírito, onde está brilhando a centelha divina. E quando por rebeldia consciente, o encarnado que pela educação, orientação, exemplos e conselhos recebidos deveria buscar o progresso encarnatório e não o faz deliberadamente, também é vítima de outro fenômeno bastante interessante, a degradação das formas. Primeiro no corpo cujo atributo está ligado à ação negativa e, em segundo lugar, de maneira mais lenta e imperceptível no corpo físico. Vemos isso claramente nos alcoólatras, fumantes, drogados, sexólatras de várias ordens, debochados em geral, gananciosos, odientos, etc.